Olá! Neste vídeo, demonstraremos como gerar uma certidão negativa de infração ao Código de Ética Profissional. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional com registro ou visto no CREA Minas e que esteja ativo e regular. Para iniciar, selecione a opção Certidões. Em seguida, clique na opção Solicitar Certidão. Em Tipo de Certidão, selecione a opção Certidão Especial Código de Ética Profissional. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página Acompanhamento da Solicitação. Pronto! Você já pode imprimir ou salvar sua certidão.